Olá, canveiros e canveiras! Hoje eu vou ensinar você a fazer um cartão virtual. Cartões virtuais são muito úteis, principalmente para o mundo convertido ao digital. Pode enviar por WhatsApp, E-mail ou qualquer meio virtual. Para fazer um no Canva é muito fácil. Vem comigo! Vai em home, escolha o tamanho que deseja, mas recomendo o tamanho Stories. Já que usamos o celular em sua maioria no vertical. Aqui tanto faz se é Facebook ou Instagram. A escolha do formato é apenas porque ele é amigável para os celulares, para os smartphones. Não quer dizer que o link que será inserido aqui funcionará nos stories do tanto do Instagram como do Facebook. Criado um design de story em branco. Escolho o modelo no menu lateral esquerdo, vou trocar foto fazendo upload de uma que me represente, aqui vou subir uma foto minha mesmo, vou fazer o upload aqui no mesmo menu lateral, escolho a foto, espero ela subir, seleciono essa foto e arrasto para substituir a atual. Agora vou em elementos, digito na área de pesquisa, ícone do Instagram e depois eu Digito ícone do YouTube, Digito o nome que está nas redes sociais aqui por exemplo é arroba copie o link que será direcionado vá em insira o link, aplicar, repita a operação quantas vezes precisar vou acelerar o vídeo para fazer isso agora é só baixar, mas preste atenção aqui para você baixar com os links clicáveis salve em PDF padrão. Agora você poderá enviar para quem quiser seu cartão com os links clicáveis de forma muito prática. E agora eu vou aproveitar